Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Pelúcio, o Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje Alanios da dancinha do TikTok aqui com vocês. Exatamente, rapaz, Alanios TikToker aqui comigo hoje, porque nós temos que trazer mais conteúdo de Street Fighter 6 nesse canal delicioso. Sim, rapaz, está acontecendo aí a Japan Expo nesta semana, né, começou aí no dia 14. E nós tivemos lá novos conteúdos de Street Fighter 6 aparecendo, incluindo coisa aí de TikTok, vocês vão entender daqui a pouquinho o que a gente está falando. E também tivemos aí, cara Pelo menos que a gente viu, né Nesse período que eles estão mostrando conto de Street Fighter 6 pra nós O primeiro combo monstruoso Que dá pra gente poder fazer Utilizando ali os recursos que o game nos oferece Entendeu? A barra de drive e tudo mais Então a gente vai mostrar tudo isso aqui pra vocês Conversar um pouquinho a respeito disso Principalmente dessa parte das possibilidades de extensão de combo Que o jogo traz Então já deixa aí seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho Para não perder a notificação dos próximos vídeos Pessoal, uma regra do YouTube Se vocês não ativarem vocês não recebem os nossos vídeos. Então, vamos lá, meu querido Alan. Deixa eu trocar nossa tela pra galera começar a acompanhar aqui esses conteúdos e a gente começar a conversar também a respeito disso. Que é o seguinte, pessoal: Nós estamos aqui no perfil do Twitter do Matthew Edwards, que é o gerente de marca da Capcom, que está acompanhando a Japan Expo. Entendeu? Se vocês acessarem o perfil dele aqui no Twitter, ele tem postado várias coisas, várias fotos lá da cobertura do Street 6 nesse evento. Fotos do stand, mó bonitão lá, com. Paredes ali com as artes da Chun-Li Do Ryu e tudo mais Então tá bem legal Sugiro que vocês acessem o perfil do cara para vocês acompanharem tudo isso Caso vocês queiram Claro né E aí O negócio que é o seguinte Além desses tweets dos stands e tudo Ele postou alguns momentos, Alanios Que estão acontecendo na Japan Expo E um deles foi esse aqui, fazendo referência A TikTok, né, que a gente tá comentando Aqui no início do vídeo, e ele disse aqui O seguinte com relação a esse acontecimento ó. Vi um dos participantes conseguindo Uma vitória perfeita com o Luke e pedi que Fizesse de novo para que eu pudesse capturar Luke é definitivamente Da geração TikTok. Agora estou me perguntando como são As outras animações de vitórias perfeitas E aí, meus amigos, nós tivemos isso daqui Alanis ó, Luke acabou de fazer uma vitória perfeita e ele manda uma dancinha antes da luta começar, do segundo round no caso né. isso é uma das outras coisas que a gente não sabia que tinha é um recurso novo que eles estão implementando aí né, uma animação nova vamos dizer assim pra poder diferenciar mesmo, deixar o um negócio mais divertido né, mais agradável pra quem tá jogando, e a gente tem o Luke fazendo essa dancinha e é como o Matthew disse como que deve ser a animação Alanis, dos outros personagens quando rola uma vitória perfeita em cara eu achei muito legal essa ideia de animação diferente, essa do Luke me surpreendeu demais, né, apesar deles colocarem no perfil que ele é o cara da internet, o cara do stream e tudo mais aí, sensacional a ideia. Como a gente já vê algumas referências claras a Street Fighter 2 e Street Fighter 6, por exemplo, a Chun-Li, quando ela gasta a barra de drive inteira dela, a posição de luta dela vira a posição de luta que ela usava no Street Fighter 2. Deixa de ser aquela postura que a gente vê no 6. Então eu acredito que nem todos os personagens vão ter um negócio tão extravagante quanto o do Luke. Pode ser que boa parte seja realmente uma postura de vitória relacionada a alguma coisa lá do Street Fighter 6. Street Fighter 2, Super Street Fighter 2, Série Alpha... Até mesmo o Super Gen Fighter Mini Mix lá, né? o Pocket Fighter da vida... Eu acredito que possa ter algumas referências a essas, esses jogos mais antigos, né? Por exemplo, no caso do Gaio lá, a gente já viu que... Na postura de vitória do segundo round ali, ele tá penteando o cabelo. Pode ser que no Perfect ele faça aquela, aquela pose que ele tira a dog tag assim... E levanta, sabe? Na hora de comemorar. Sim. Então, eu acho que eles vão ir um pouco para esse lado com alguns personagens. Sim, exatamente, cara. Eu acho isso muito legal, cara. Bem divertido, né? Vamos dizer. Porque eles já tinham implementado os diferentes taunts. Né, os personagens. A gente trouxe pra vocês aqui um videozinho com todos os taunts e todos os super arts, né? E a gente viu que tem mais ou menos uns três taunts, dois três taunts eu acho que a gente pode escolher, eu acredito eu, né? Durante ali a parte de seleção de personagens. E aí eles vão e para pra gente que essa parte de vitória perfeita também vai ter uma animaçãozinha diferente <risos> pra justamente entreter quem tá jogando ali no momento e também quem tá assistindo, né? Porque pode ser que aconteçam coisas inusitadas a gente não sabe se vai ser somente essa dancinha pro look. Pode ser que seja um negócio meio que configurado ali, que vai alternando, entendeu? Vai alternando ali as, as animações que ele faz, mas por enquanto a gente tá ligado que é apenas uma só pelo que eles mostraram aqui pra gente né? então é bem legal mesmo, bem divertido e aí Alanios, nós temos uma outra coisinha pra demonstrar pessoal aqui com relação ao combo monstruoso que já descobriram aí, já fizeram para o Street Fighter entendeu? Deixa eu trocar a minha tela mais uma vez aqui pra vocês verem, ó, que é o seguinte novamente no perfil do Matthew, vocês podem ver aqui, ele colocou aqui ó, o seguinte a melhor coisa que vi hoje, um participante me pediu a combinação mais longa que eu poderia pensar para Jamie. Eu disse a eles que quatro loops eram possíveis com drive rush e level 2 super, sem nenhum dano, obviamente, porque escalando pra caralho. Vocês vão ver que vocês vão, vocês vão ver aqui daqui a pouco. Aí aqui ele diz que eles conseguiram fazer esse loop três vezes, né? E aí ele fala que ele respeita muito isso e tal, que os caras estavam ali animados para Poder saber que tipo de combinação mais poderosa a gente conseguiria fazer E aqui vocês já estão vendo o um negócio rolando, o um videozinho, né? E a gente pode ver aqui, ó, deixa eu até voltar pro início para vocês conferirem Olha só! Ele começa a bater, Drive Rush, começa a bater, Drive Rush, começa a bater de novo, ativa o Super Art nível 2, se eu não me engano, que é o do, da bebidinha, né? E aí ele manda o, número, o nível 1, pelo que eu entendi é isso, né? A gente pode ver as barras ali embaixo, no canto esquerdo, ó. Nível 3, beleza, Drive Rush, Drive Rush, acabou com a barra de Drive. Na verdade, a gente tá confundindo. A barra que ele tá gastando é a que não tá aparecendo pra gente, porque ele tá batendo no Player 1, tá vendo lá? Então a gente não tá conseguindo ver. Mas é que nem o Matthew falou, é uma combinação que você faz com o Super Art 2. 2, entendeu? Ou seja, quando ele ativa aquele negócio da bebidinha, até onde eu me lembro, gasta assim uma barra e aí depois ele utiliza o nível 1 um em sequência, entendeu? O nível 2 que ele utiliza ali o Super Art é pra poder justamente continuar o loop, porque a barra de drive dele, Alanis, ó, se vocês repararem ali em cima, cara, o drive rush consome 3 quadradinhos de drive, entendeu? E são 6, ou seja, dois drive rush acabou sua barra de drive, então... É aquela parada que a gente sempre comenta também, né, lá A gente comentou alguns vídeos pra trás. Do risco-recompensa. É um combo da hora pra caramba? Sim. É eficiente? Não, porque a gente vê que aqui, ó, ele faz 20 e tantos hits, mas olha a quantidade de HP que gasta aqui, mano. Numa situação de o personagem tá morrendo e você tá numa situação complicada também, pode ser interessante. Mas isso aqui também é só um exemplo do que dá pra fazer, né, Lantz? Porque imagina as outras combinações fortes que a gente pode fazer. Com golpes Ford e tudo mais, porque aqui ele só fez com um soco fraco. Então realmente escalona muito, porque ele só fez com um golpe fraco. Da hora pra caramba, e é uma coisa que a gente não tinha visto ainda acontecendo nos gameplays da galera utilizando o Drive Rush dessa forma. Primeira coisa que me veio na cabeça agora foi... Eu tô imaginando o Daigo fazendo os bagulho com o Gaio, mano. Vai lá e dá as, as porradinhas... Colocada dele, dá, ativa o level 2 ali, dá aquela bufada e já começa a mandar os Sonic Breaks muito loucos ali E aí já dá aquela corridinha e pá, eu falei, nossa, o <risos> Daigo vai fazer estrago esse esquema aí oh, Vai ser absurdo Mas, ah, em contrapartida, tem aquela, aquele lance que a gente tinha comentado até antes de gravar, né? Que... Você olha a vida do cara, você tá com a barra cheia, aí apareceu a oportunidade, aí você começa a combar e fala, mano, eu vou, vai levar tudo isso aqui. E aí você bate, bate, bate, bate, bate. Na hora que você termina de bater, o cara não morre, tá ligado? Pois é, cara. Você começou com o um soco fraco e o bagulho escalonou escalou demais. E aí, meu amigo, aí você senta, solta o controle e liga o modo espectador porque o comeback vai vir você não vai conseguir segurar. Você vai estar tá vulnerável, entendeu? E o cara vai estar tá no ódio. A gente tem essas situações, né, onde por um lado você consegue estender e tal e numa situação de, de risco ali até fazer o comeback dando uma, o seu cara tá com pouca vida, mas você precisa tá estar muito ciente do que você tá fazendo, se vale a pena ou não, né? E, e essa questão do risco e recompensa, eu acho que Vai ser muito grande em Street Fighter 6, é onde Sim. tudo vai ficar muito mais legal, e aí a gente vai conseguir fazer algumas jogadas e ter uns matches muito divertidos, sabe? É a questão da estratégia, mano, vai estar tá muito presente assim dentro do, do jogo, porque a gente tem os recursos, como a gente viu ali, porém eles consomem bastante do que a gente tem de recurso para se defender e atacar, entendeu, que é a barra de drive. Então, dois drive rushes, mano. Já consumiu as 6 barras de drive inteiras. Você já fica numa situação bem complicada. Além de você não ter recurso defensivo e ofensivo para poder usar, graças ao drive gaud que você está esgotado. Você tem a possibilidade de tomar porrada e stunar ainda e o cara emendar um combo gigantesco em você. Então realmente é uma questão de avaliação ali de estratégia pra ver qual que se encaixa melhor. Muito legal, muito legal mesmo essas novidades que eles estão trazendo pra gente. Esses pequenos trechos de gameplay, coisas que a gente ainda não tinha visto né na Japan Expo e pode ter certeza, pessoal, que vai ter muito mais coisa de Street Fighter 6 ainda por vir porque tá rolando o evento e a gente ficou sabendo que tá rolando algumas partidas de exibição lá da galera deles chamando o público pra poder jogar e tudo. Então a gente deve ter muitos Footage de gameplay novos aí aparecendo durante a semana Que obviamente a gente vai trazer pra vocês aqui Pra gente poder ver o que, que tem de diferente, entendeu? Comentar algumas outras coisas, ver se tem algumas estratégias diferentes uso de recursos diferentes do Street 6 e tal E lembrando que no final do mês tem a San Diego Comic Con Que vai ter o painel dos desenvolvedores E a Evo também no início de agosto Onde teremos anúncios novos de Street 6 Então, esperem muito conteúdo do jogo aqui no canal Meus amigos, comentem aí o que vocês acharam Não se esqueçam, novamente, de deixar o seu like Se inscrever no canal e ativar o sininho no aqui de dos próximos vídeos. Vamos ficar por aqui. Um beijo pra todos vocês aí. Até mais. Vamos! Hum -hum. hum -hum.